Partidos políticos, federações, candidatas e candidatos têm até 1º de novembro para enviarem ao Tribunal Superior Eleitoral as prestações de contas referentes ao primeiro turno das eleições. O envio é feito pela internet.